E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo eu trago pra vocês mais um Milky React dessa vez vamos reagir aqui ao rap dos mestres da magia Encantriz, Estrela Sombria e Rex Vamos lá galera, que esse rap eu já sabia da existência dele, já sabia que ele ia acontecer Porque o Papyrus me falou lá, lá no passado, assim, ano passado, que ele ia fazer esse rap Eu esperei, esperei, esperei, e finalmente... Vamos ver esse rap aí que com certeza vai estar muito massa Então vamos lá, mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, vamos nessa 1, 2, 10 Voz, Otávio Sims, a do Rex Voz, Little Cass, a do Cass vai fazer o Estrela Sombria E Liz, esse Liz aí vai fazer a Encantress Essa é um Snow Beleza, vamos lá Olha o Legend of Man Legend deu um universo doidão, né? Começa com a cantriz. O Rex. Aí são muito massa, velho. Sortuda. Sorteada no clássico, né, galera? tá, velho. Olha. Muito massa, velho. O mago mais fácil do planeta, meu Deus. Tem que ser é cabuloso, né, galera? o oh, com Eu preciso do tempo cura. E não cabuloso, né, galera? É o tempo cura. Meu Deus, ó. Oi. Essa cena, meu Deus. Tá demais, velho. Né? Ela tá fica enxergando a edição, viu? E na letra também. Achei tá a sombria. Nossa, mano, parece que mundo caiu. Meu Deus do céu. Que da hora, velho. Michael Movistar. As auras dele saem. Ó, Michael. Hum. Bela Gwen. Você é, diferente. é diferente porque tem poder. Começa bem lentinha e vai roubar. Mas decidi deixar isso pra trás. Você pode usar isso pra fazer o que quiser, eu vou dentro na minha mão. Já gostei demais. Vocês não podem me vencer. Quer vender com a energia da Gwen? Com a energia Guerra dos Mundos. Essa máscara de ferro Eita agora de estrela sombria. <risos> A voz dele, cara Ai, velho Adorei, viu? Não. Isso é louco, velho Vocês capricham demais, mano Como é que pode? Olha isso Era esse som que eu tava precisando ouvir, cara. Segundo Encantriz. Agora, adoro Da Runa de Alfa. Minha vida é magia. Um dia. Minha família. Mas eu, sou eu, sou eu a minha vida toda e você está na frente. Aguente. Da... com um o universo além ah, é ficou muito massa para do Rex do Michael também ficou muito massa mundo cair, aqui hum. Cara adorei, adorei, adorei. Sem explicação, vai. Só é muito massa, meu. <sum> <sum> Ai, é, tá risada da Encantriz. Mano, que sensacional, cara, sério. Ó, oh, eu gostei dos raps passados, né, do rap do Ion aí, que foi feito também. Mas, cara, esse daí não tem explicação não, cara. É porque tem uns raps que, não sei, é por causa do, do beat, da letra. Eu não sei o que é que eles fazem, não, véio. É a magia da música, sabe? Mas eles conseguiram fazer o que eu gostasse desse tipo muito mesmo, Sabe? É porque é muito legal também por causa do assunto, né, do tema do rap Que é sobre os mestres da magia, a Encantriz, o Michael e o Rex Que, cara, eles são muito bravos em quesito magia Eu sei que o Rex e a Encantriz são mais do que o Michael, né Porque o Senhor Sombre é mais a questão da absorção dele e tudo, só que ele também pode usar magia de toda forma, entendeu? É até confirmado que ele pode usar aqueles monstros de pé da Encantriz, só que eles seriam de uma outra cor Acredito que seriam de uma cor assim, dourada, de pelo menos aquelas partes que na Encantriz são rosa, né? Pelo menos assim ele seria amarelo, né? em vez de rosa, alguma cor assim Entendeu? Mas mano, é muito da hora, tá ligado? Essa saga assim, da magia em Ben 10 eu gosto muito, sabe? Do Ledger Domain. Né? Tanto do de Supremacia como do Universo. Eu posso falar sobre. A, muda, a explicação da mudança de visual aí de supremacia para o universo do Lédio algum vídeo, né? Pode ter sido sabe, Celestiais, pode ter sido alguma coisa no, na própria dimensão da magia, num, nunca se sabe, né? Mas enfim, cara, eu acho muito da hora essa dimensão, aí eles abordarem isso no rap, foi muito legal. Eu pensei que eles iam falar do Adjoate, sabe? Sei lá, um, um parto ali falou, ah, eu quero vingança e tudo. Eu pensei que eles iam falar do Adjoate e tudo, mas acabou não falando, mas mesmo assim... Ficou muito legal. Eu só lembrei da música da Encantriz que o Iron Master cantou, né, que o Iron Mash fez é, antigamente, que a galera ficou dizendo que era o rap da Encantriz, mas não era, não. Era só uma música autoral dele, só que eles usaram a Encantriz como base, né? Até falou ali do Ledger um pouquinho mas não foi. Aí a gente foi esperando, esperando, e finalmente eles fizeram aí. Agora sim, realmente, verdadeiramente, esse é o rap da Encantriz, mas também do Rex. E do Chão Sombria, cara, e ficou genial. A parte que eu mais gostei mesmo foi a do Michael Morgan, tá? porque ele é um personagem legal, cara. É um personagem que eu acho muito da hora a lore, o contexto dele, assim. Queria que ele tivesse sido mais explorado, né? Não foi tanto assim em universo poder ter sido mais. Mas, cara, é genial, cara. Sensacional esse negócio. Às vezes tem gente que não gosta dele, assim, do Michael Morgan. Tá? Já vi gente comentando, assim, que tinha raiva dele na infância. Mas acontece, né, galera? Por causa que ele começou lá, um personagem bonzinho e tudo mais. Aí queria roubar a Bela Gwen do Kevin, né? Aí depois aconteceu a bagaceira toda lá. Mas, enfim, cara, essa questão, assim, da magia em Ben 10, muito legal. Adorei o rap. Espero mais Omni Raps aí da galerinha do Iron Man do Tom. E vamos que vamos, né, galera? Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se você seja é membro. o sininho, falou e tchau!